Em graça e paz, amém, queridos? Bem-vindos todos uma vez mais neste lugar. Grace and peace to all of you. Welcome all of you once again to é this place. a casa do Senhor. This is the Lord's house here. Porque nós temos o espírito de Deus em nós. E a Bíblia diz onde há o espírito de Deus aí a liberdade. And the Bible says where the spirit of the Lord is there is freedom. Amém. Você pode sentir liberdade para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? diga a pessoa que está próxima a você, seja bem-vindo a este lugar. É um prazer It's a to have you here. Damos boas-vindas também a todos Que nos acompanham online pela internet Que and Deus abençoe a sua vida E que você possa sentir também A presença do Espírito de Deus aí com você Amém, louvado seja Deus Vamos Praise ficar em pé e vamos orar Let's ao Senhor Vamos e ao Senhor Pai, nós abençoamos nesta hora a vida das crianças. Nós abençoamos, Senhor, os professores. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Não é no nome de Jesus. De, de um de nós aqui, mas no Teu nome. Agora, Pai, também te pedimos a Tua unção, a Tua graça, Agora, Senhor. Ó oh Deus, Lord, sobre esta mensagem, over, message, que ela alcance os nossos corações, that it would reach our hearts, com a unção do Teu Espírito, of your spirit, com a graça do Teu poder, the grace of your power. Deus, e que ela seja... Transformadora God, that it would be Em nome de Jesus. The Jesus Desde agora levamos as nossas mentes cativas à tua obediência From Senhor on, Para que possamos nos submeter à tua vontade that Senhor will, Em nome de Jesus, Jesus. Nós te adoramos Amém Amen. Enquanto estamos em pé as crianças podem sair up, você pode sair do seu lugar e cumprimentar Alguma pessoa que você ainda não cumprimentou hoje Você pode Greet you yet today. e fale palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa. Amém. Se você não vê essa pessoa há alguns dias, diga Se assim, você não vê alguns dias, diga alguns dias, diga ela alguns dias, diga você Vamos adorar. Vamos abrir a Bíblia Let's open our no livro de Romanos, capítulo 15. To the book of Romans, 15. Diga assim comigo, Senhor Deus. Say with me, Lord God. Fala comigo nessa noite. Talk to me tonight. Vamos falar juntos. Let's say it together. Diga, Senhor. fala Lord. comigo nessa noite. Speak to me this night. Agora em inglês. Now in English, Lord. Lord Speak to me this night. Speak to me this night. Amém? Amen. Você crê que essa oração funciona? You believe that prayer works? Então abra o seu Amen. coração. Then open your heart. Romanos capítulo 15 versículo 1. Romans chapter 15 verse Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós, then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dante foi escrito para o nosso ensino, para para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação nas Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência... E consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Jesus Cristo. To Jesus. Para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Wherefore receive ye one another as Christ also received us to the glory of God. Até aqui. Que Deus abençoe. May Amém? Sua Amen. palavra nos nossos corações. Word in our Amém, queridos. Amém, Essa querido. é uma palavra nessa noite que vem falar sobre as atitudes de Cristo na nossa vida. Uma coisa que eu sempre tenho observado durante muitos anos over many years é que nós, seres humanos, sempre queremos ir na contramão daquilo que Deus planejou para nós. É que nós, seres humanos, sempre queremos ir na... Other direction of God has for us. Geralmente nós somos seres teimosos. We are stubborn beings. Nós fomos preparados para viver. Em comunidade Ontem mesmo estávamos no, no nossa reunião de casais we had our meeting, E tivemos uma ótima reunião we had a great meeting, E falava um pouco sobre isso and it a about that. E de fato tudo Quando Deus criou o homem when God created man, A primeira coisa que Deus Quando viu o homem the first thing when God saw man, Deus disse Não é bom que o homem esteja só É interessante que nós entendemos então, achamos o contrário. Nós dizemos que é melhor estar só. Though, Até tem um ditado que diz... É antes só do que mal acompanhado, né? even E não é verdade. But not true. Nós não podemos ir contra o que Deus falou. We can't go against what God has said. A Bíblia diz que tudo que Deus criava Ele, ele via e dizia: isto é bom. E Deus então criou o homem. So God created man. E É interessante que essa é a primeira coisa que Deus disse que não era boa. Depois, quando Ele estava criando, terminou de criar. And it's It. Na realidade, ele disse é a primeira coisa que ele disse que não era bom. In reality, that's the first thing he said wasn't good. E era o quê? Que o homem não estivesse só. And what was that? That it was not good for man to be alone. E na realidade, o ser humano gosta de estar onde tem outras pessoas. And in reality, human beings like to be where other people are. Nós gostamos de, muitas pessoas gostam de estar no meio da multidão. Many people like to be among the Eu já falei isso algumas vezes, mas é muito eu acho muito interessante before, find it quando nós vemos que alguém, tem muitas pessoas procurando uma coisa, nós queremos ir lá e saber o que, que é. E se nós pensamos que é uma coisa boa, nós também queremos aquilo. Nós queremos sempre estar assim, ligados. We want to always be e nós não queremos estar, de certa maneira, completamente desligados. E, de não queremos estar completamente desligados. E, às vezes, quando você vê uma pessoa que está desligada, when you see who is quando você vê uma pessoa que está assim, de repente, ele não está nesse tipo de pensamento, when you see who have that kind of mindset, é muito provável que essa pessoa esteja em depressão, then it's most that that is in ou que essa pessoa tenha sofrido muitas decepções. Ou que essa pessoa tenha sofrido muitas decepções. Before. Quantas pessoas aqui, a, quantas, been let down a lot before. quantas pessoas aqui já passaram, já se decepcionaram com alguém na sua vida? Muito bem, ainda bem Very que well. temos muitas pessoas sinceras. De fato, eu acho que todos nós um dia já nos decepcionamos fact, com alguém. Mas é interessante que quando nós nos decepcionamos, a nossa tendência é nos afastar, é levantar um muro, é ficar longe. Pode ser um amigo, pode ser um membro da família, pode ser alguém no seu trabalho. Sempre Aí você diz, essa pessoa é uma pessoa difícil de lidar com ela. E nós começamos então a ir na contramão daquilo que Deus falou. E às vezes também eu, nós observamos no próprio relacionamento do casamento. And we in the very relationship of marriage, a primeira coisa que as pessoas pensam como solução é o divórcio. The first thing think of as a is e na realidade não é. And in reality it's not. E quando Jesus veio. And when Jesus, came, Jesus veio ensinando Jesus came teaching quase a mesma coisa. The same thing, com a mesma palavra. Com a mesma palavra o que eu quero dizer sendo quase a mesma coisa, I mean mas ele trouxe um ensino Totalmente diferente daquele que as pessoas estavam praticando. E O que que ele ensinou? Se você observar no Velho Testamento, no if, Novo Testamento, you in the new Testament, você vai ver que existem muitos mandamentos, mas alguns dos mandamentos não eram, não eram mandamentos velhos. Ah, me, ah, desculpa, não eram mandamentos novos. Eram os mesmos mandamentos, They were the same commandments, mas com uma ênfase diferente. But with a um deles, them, quem se lembra, que, que foi dito bem claro, que foi assim, um novo mandamento vos dou. He said a new I give you, que vos ameis uns aos outros. That you love one De fato, esse era um novo mandamento? Was that in fact a, new commandment? a lei dizia the law would say, que se alguém fizesse alguma coisa contra você, if did against you, você deveria fazer a mesma coisa contra essa pessoa. That you do the same thing that e o que era de novo neste mandamento? So what was new in that era que Jesus mandou amar... Commanded we love, até as pessoas que eram seus inimigos those who are enemies o seu próprio inimigo your own enemy ele dizia se alguém te bater numa face dê a outra face say, if someone hits you on one side of the face give the other side ele of the diz, face ele diz se alguém de, te obrigar a caminhar uma milha if someone requires and duas go with them foi ou não foi o que Jesus ensinou? That what Jesus, taught? Jesus ensinou muitas coisas Jesus taught many things que nós não queremos praticar. That we don't want to put in Mas o que eu acho interessante que é o, agora o, o que eu quero trazer nessa noite But what I find which is what I'm tonight, é que já no livro de Romanos Romans, já se haviam passado muitos anos depois que Jesus havia vindo. Many years had gone by since Jesus had came. E agora Paulo está tendo que ensinar praticamente as mesmas coisas. things. Isso mostra Mostra que nós, apesar de aprendermos um dia, shows that even we've one day, nós temos algo em nós we have in us. que sempre tenta nos afastar. Daquilo que Deus ensina Você faz um compromisso hoje e diz assim A partir de hoje eu vou orar todos os dias A partir de hoje eu vou ler a minha Bíblia todos os dias E você faz alguns tipos de compromissos E aí você começa bem Primeira semana Maravilha Orei todos os dias Li a Bíblia todos os dias na segunda semana, And the second week, na hora de você ler a Bíblia, alguém te telefona. E aí você vai atender o telefonema, porque o telefonema é urgente. And then you go to answer the call because it's an urgent call. E aí você com aquele telefonema, muda todo o seu cronograma de, do que você está para fazer. Phone call, you your whole about what you e naquele do. dia você já não cumpriu mais. And that day you didn't it. E aí quando chega no final do dia, And then, day, você diz, eu não fiz hoje, I didn't do it today, mas amanhã eu faço os dois. But I'll do both. E aí quando chega no outro dia, the next day, de repente você não consegue cumprir com os dois. You can't both. E depois de um mês, month, você olha para trás back, e você já não está mais fazendo e que você se comprometeu a fazer And you're no doing that you to. o que eu quero dizer é que todos os dias day, nós precisamos buscar a palavra de Deus we have to seek God's Word, aquilo que ele nos ensina that which He us, para que nós possamos praticar so that we can então nesse dia, so on this day, nesse momento, this time, Paulo estava escrevendo aos romanos. Romans, coisas que eles já sabiam, they knew, mas coisas que eles não estavam praticando. E talvez você diz assim, pastor, por que eu tenho que ouvir essa mensagem? So say, Porque se nós não ouvirmos estas mensagens, messages, nós vamos saindo lentamente daqueles propósitos que nós Fizemos de cumprir. Then we slowly start getting out of those purposes that we committed to. E essa tem sido uma das maiores estratégias do inimigo. And that has been one of the biggest strategies of the enemy. O inimigo faz tudo para você parar de vir à igreja. The enemy does everything for you to stop going to church. Você está muito fanático. He says you're such a fanatic. Você está menos. Tem que ser menos. Just less. You just be less. Você precisa de um tempo para você. You just need some time for yourself. Olha, você trabalhou a semana inteira. Look, you worked all week long. Você chegou em casa cansado. You got home tired. Você merece um domingo de folga. You a Sunday off. Não é verdade? Isn't that true? Você precisa ir ao cinema. Você nem sabe quais são os filmes que estão em cartaz. Look, you don't even know what are você não sabe mais do que está acontecendo na televisão. You no longer know what's on TV. Por que você não liga um pouco a televisão? Why don't you turn on the TV a little e assim bit? o inimigo está... É tem muitas estratégias para tirar você de ouvir essa mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? What's the of the nós lemos um texto, we read a text, que esse texto, a primeira vez que eu li, que o Espírito falou comigo, mexeu muito com a minha vida. Porque isso ia exatamente contra tudo aquilo que eu sempre acreditei. O texto diz, mas nós que somos fortes devemos fazer o quê? O texto diz, mas nós que somos fortes devemos fazer o quê? Aqui no capítulo 15, 15, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. We bear the of the weak. Ou seja, nós devemos, uh, de fato, uh, superar. In other words, we we should bear, we should support. E aqui, no, depois lá no versículo, no versículo 2, versículo ele uh, ele fala que, a partir do versículo 2 e o versículo 3, fala que é para a gente não agradar a nós mesmos. E, de fato, o que é que nós aprendemos? que nós aprendemos é que ninguém tem nada agradável. A ver com a minha vida. What we learn is no one has anything to do with my life. Essa é a minha vida, isso não é da sua conta. This is my life and it's none of your business. Eu faço o que eu quiser. I do what I want to do. E eu vou continuar fazendo o que eu quiser. And I'm gonna continue doing what I want to do. E você não tem nada a ver com isso. And you have nothing to do with that. Quem é o pastor? Who is the pastor? Quem é o pastor para poder dizer o que eu tenho que fazer? pastor me O meu negócio é com Deus. My thing is with God. E nós então criamos uma conexão com Deus que não existe. So exist. Sabe por que, é que eu digo que nós criamos uma conexão com Deus que não existe? You Porque o meio de nós nos conectarmos com Deus. É the way nós temos um bom relacionamento com as pessoas que estão próximas e having a good relationship with those who are near to us. E, e A Bíblia fala isso. The Bible says that. A Bíblia diz se si você andar na luz como ele está na luz The Bible says if you walk in the light as he is in the light você vai ter comunhão uns com os outros have fellowship one with another e o sangue de Jesus Cristo and the blood of, of Jesus Christ, Christ his son purificará will de cleanse todos you os pecados From all unrighteousness. aí ele fala tantas coisas do nosso relacionamento and he says so many things about our relationships. e aí nós às vezes nós achamos que podemos estar mal com Algumas pessoas e bem com Deus. Pensamos que podemos guardar ressentimento de algumas pessoas e continuar bem com Deus. Se você pensa assim, If you think that way, eu lamento te informar, mas você then, está enganado. I'm sorry to tell you, but you are Talvez você esteja dizendo, então esse versículo, pastor, não é para mim. So perhaps you're saying, then pastor, this verse is not for me. Eu não sou forte. Because I'm not strong. Aqui está dizendo, nós é para os fortes. And nós this que is somos here. fortes. this is for those who are strong, those that eu are strong. Eu não sou forte. I'm not strong. <risos> é muito interessante. Veja so, comigo. It's very interesting. See with me. Quem é forte? Who is strong? Uh, a Bíblia fala. No, em efésios capítulo 6 que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. The Bible says in Ephesians chapter 6 that we should be strengthened in the Lord and in the strength of His power. Mas vai para Romanos 12. But go to Romans 12. Olha só. Look here. Versículo 1. 1. Romanos 12, 1. Romans Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Então, Paulo está dizendo que nós, se quisermos agradar a Deus, that if we want to please God, nós devemos nos apresentar como um sacrifício. That we should present ourselves as a sacrifice. E que ele está dizendo também and he's also saying que esse sacrifício that this sacrifice, que é vivo, which is living, que é agradável o que é bom, é Deus. Um culto é a razão do nosso culto. It's service, it's our service. E, Mas ele também fala que nós não devemos ser conformados com o mundo. But he also says we not be to the world. Dizendo, nós não devemos absorver o conceito que o mundo tem a nós a, a respeito do, do próprio ser humano. He's saying we the concept that the world has about Ele diz que se nós fizermos isso, nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. experience the good will e todos nós queremos experimentar a boa vontade de Deus, na é verdade. Você God. quer That's experimentar true? a boa vontade de Deus? A vontade de Deus é boa. Is God's will good? Então, aí mas aí ele tá falando de algo muito interessante. Olha But o versículo 3. 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não say... pense de si mesmo além do que convém. For I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think. Então a primeira coisa para nós descobrirmos se nós somos fracos ou somos fortes. So Nós temos que praticar o que diz o versículo 3. O que, é que o versículo 3 diz? Ele diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Ele diz que nós não podemos pensar de nós mesmos, vamos dizer assim, que, que somos muito importantes, que somos melhores do que o nosso irmão. Por quê? Porque no próprio versículo 3 ele responde com moderação conforme o que? Ele diz, but to think soberly according to what? A medida de que? A The medida de fé que Deus repartiu a cada um. as God every Então Deus deu um pouco de fé para o um Nathan. Então, some deu um Nathan. E deu um pouco de fé para mim. Um And E deu um pouco de fé para cada, um um cada um de vocês. Mas quem escolhe o tanto de fé que vai dar é Deus e não ele, eu. Então não adianta eu pensar que sou melhor do que o Hanji. So there's E nem o André pensar que é melhor do que a César. Porque o que faz a diferença não é isso. Because what makes difference isn't that. É a porção de fé que Deus deu para cada um. It's the measure of faith God has given Deus deu para cada um algo diferente. each person Deus ele ele fez as coisas para serem assim. E a partir desse momento, Paulo fala do corpo. Ele mostra a figura do corpo. Shows the, the figure, the of a body. Olha o que ele diz no versículo 4. Ele faz a comparação. He a comparação. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos o quê? So we being many are one body in Christ and every one members one of what? Membros de quê? Members of what? Uns dos outros. One of another. Vira pro irmão perto e diz, eu sou membro, sou seu membro. Turn to the brother next to you and say, é legal, I am hein? your member. <laughs> eu sou parte do seu corpo. I am part, part of, of your body. Fala para a pessoa. Fala, the para next to you. Você vai dizer para mim, eu sou parte do seu corpo. I am part of your body. Oh, I am part of your body. Okay? Bem, veja bem. Look here. E aí ele fala dos dons. And then he talks about the gifts. Os dons que Deus dá. The gifts that God gives. Ele fala que que olha só no versículo 6. Look here in verse 6. "De modo que temos tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada," se a profecia seja segundo a medida da fé. O que, que isso tem a ver com Romanos 15, 1, irmãos? Na realidade, é, ele está mostrando que eu sem você não sou nada. ele está mostrando que eu sem você não sou nada. Você entendeu isso? You understand this. Eu sem você não sou nada. You, I am você sem o Neyta não é nada. You me, nós Cê? precisamos uns dos outros We need one para que nós sejamos um corpo, para que nós sejamos fortes. Nós sejamos fortes. Então. Agora, existe alguns membros que têm algumas funções interessantes. Now, have, uh, no corpo, por in, exemplo, tem os braços. Body, example, tem as pernas. Legs. O que é, que é mais forte? O, as pernas ou os braços? Legs no seu corpo. Depende da necessidade. Depends on your need. O que você acha? What do you think? Eu acho que as pernas são mais fortes. I think the legs are stronger. Entretanto, However, o pé the foot não segura. Yeah. Como a mão segura. Cannot hold on like the hand can hold Entendi on. Entende isso? Do you understand that? Existem coisas que só o pé faz. There are things only the feet do, Que você pode até fazer com a mão. You might even be able to do with Mas your hands, não vai ser a mesma coisa. But it won't be the same thing. E vice-versa. And vice versa. Então o que Paulo está falando em Romanos 15? So what Paul is saying in Romans 15? Diz nós que somos fortes. says we who are strong. Devemos suportar as fraquezas dos fracos. We should bear the infirmities of the weak. É interessante. Nós precisamos então buscar força no Senhor. So then we should seek strength from nós precisamos, irmãos, uh, não é se sentir, pensar que, então, eu sou mais forte do que você, eu sou melhor do que você. Brother, think, oh, you, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nós devemos estar sempre juntos, unidos, um para apoiar o outro. E, de fato, só é forte quem se submete a a ordem do Espírito de Deus. And in fact, the ones who are strong are only those who subject themselves to the Holy Spirit of God. Quem não se submete ao Espírito de Deus não é forte. Those who don't to the of God aren't Sabe por quê? O you know que, que você espera? What do you expect? Que o seu braço aguente mais peso ou a sua orelha? O or que, que você espera? What do you expect? Ah, o, huh? o braço. The Porque Why? o braço é mais forte do que a orelha. The arm is than the ear. E o braço foi feito para levantar peso, muitas vezes. Was made to lift many times. Então, como que você sabe se você é forte? Quer que eu diga? <risos> é quando nós aguentamos mais peso. És quando we can bear more things than others. O que, que eu quero dizer com isso? What do I mean by that? Alguém está perturbando a sua paciência. Someone is just bothering your patience. E eu acho que acho que tem alguém perturbando a paciência sua todo And dia. Here I think is your every day. Eu acho que não tem ninguém aqui nessa sala livre disso. And I don't think there's tem alguém perturbando você, there, César? You, César? Quase todo dia, né? Almost every day, huh? E não é a sua esposa, né, César? César? Para li limpar a barra aqui, you know, né? Just to make that clear, okay. Mas tem alguém, não tem, César? But there is someone, isn't there? Tem irmãos? Tem irmãos. Se não é no seu trabalho é na sua casa. If it's not at work, it's in your house. Se não é na escola. Otherwise, it's at school. Se não é em algum outro lugar. Or some other place. Você está, te... você tem que aguentar fulano. You have to bear so -and -so. E quando você vai para aquele lugar, when you go to that place, você já vai pensando. Go thinking, André vai estar tá lá. Be there. Ai, meu Deus! Oh, my God! <laughs> Ai meu Deus! Olha, oh vai ser bom, mas o Look, Travis vai estar tá lá. It's gonna be good, but Travis is gonna be there. <risos> e aí você já chega lá meio armado, and né? Get there, armed and ready. Será que vai? Oh meu, oh meu Deus, ele hoje vai pegar no meu pé? Today, that really Ai, será que eu vou aguentar? Então, como você sabe que é forte? So how do you know you're Quanto você aguenta? The more you can bear. E lembra que eu disse que é forte quem se submete ao Espírito de Deus? O que eu quero dizer então? Se você não está aguentando Você precisa mais do Espírito then de you Deus need more of God's Spirit. Você precisa pedir mais o Espírito de Deus. Você ask more for God's Spirit. Por isso que que Paulo diz em Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. That's why Paul says in Ephesians, be strengthened in the Lord and in the power of His Spirit. Para quê? Why? Quem se lembra do versículo? Remembers Efésios remembers Ephesians 6:10? Ephesians 6:10. Coloca aí, Érika, por gentileza. Put it on the screen, please. Put on the screen, please. Vai demorar um pouquinho, mas ela vai colocar. Não <risos> tem <risos> problema. <risos> e a gente 6, 10. E a gente espera. <risos> Olha, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. <risos> <risos> Versículo 11. Uh, Efésios seis uh, uh, Finally, my brother, be strong in the Lord and in the power of his might. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para quê? Para permanecerdes Firmes contra as ciladas do diabo. Então, é muito importante a gente entender que, se eu aguento muito... Eu sou forte. E aí a gente volta para Romanos 15, And then we go back to 15. Porque eu quero que você entenda isso. What I, I want you to this. Espiritualmente... O que é ser forte? What is it to be strong? É ser cheio do espírito. It's to be full of the spirit. Mas não adianta uma falsa espiritualidade. But there's no point in having a false spirituality. Tem gente que se aparenta tão espiritual. Mas não aguenta nada. But they can't bear anything. Não é verdade. Isn't that true? Eu conheci um irmão que ele dizia assim, olha pastor, eu tenho eu tenho assim a minha paciência é muito curta I used to know a brother who, who would say to me, Pastor, you know, my patience is just, I don't have a lot of patience. E é melhor que ninguém mexa comigo. And it's better that no one messes with me. Porque eu sou crente mas minha mão não é não. I'm a believer, but my hand isn't. Ele fazia, eu sou crente mas minha mão não é não. <risos> I'm irmãos. Imagine that. É muito interessante a gente entender que nós não estamos falando de força física. It's very we We're not about physical Por que, irmãos? Why, ah, olha só o que diz a Bíblia. Look what the Bible says. Olha, em... em... Provérbios 24:5. Look in Proverbs 24 verse 5. Ah, coloca aí, Erica, por gentileza. Please, Erica, put on the Provérbios 24 versículo 5. Proverbs 24 verse 5. E depois Provérbios 26:12. And then Proverbs 26:12. Olha, o Provérbios 24, 5 diz: "O sábio é mais poderoso do Proverbs que" Proverbs 24:5 says a wise man is strong. yea, a man of knowledge. Come back a little bit, Erica. Just we need to finish to read the verse again. So, o sábio é mais poderoso do que o forte e o inteligente do que o que possui a força a wise man is strong yea a man of knowledge increases strength então o que é força so what is strength? é sabedoria It's wisdom. o que é força é conhecimento é inteligência Às vezes, algumas pessoas estão fazendo tanta força... Sometimes some people are exerting so much strength, tanta força, so much strength, Mas se estivesse usando uma ferramenta, não precisariam fazer tanta força. But if they had been using a certain tool, they wouldn't have to put so much. Nós precisamos aprender a usar as ferramentas que Deus nos deu. the tools God has given us. As ferramentas que Deus nos deu é o seu espírito. The tools God has given us is His spirit. A sabedoria, wisdom, a inteligência, para que nós possamos, irmãos, viver a nossa vida. Para que a gente consiga suportar aquele irmãozinho chato so that we can bear that annoying brother. É verdade? Isn't that true? César "Olha, levem o pastor." Says, "Look, oh, pastor." Deus me dá God. sabedoria para falar com o pastor. Give me wisdom to talk to the pastor. É? Mm -hmm. Às vezes nós precisamos de sabedoria, irmão. Sometimes we need wisdom. Às vezes tem hora é melhor ficar calado certas horas do que falar bobagem. A Bíblia diz que até o tolo quando se cala é reputado por The Bible says even he Sabe o que isso significa? You know De vez em quando nós temos que ficar calados. Sometimes we just need to be porque se a gente deixar a voz da nossa carne falar, Misericórdia explode. Sai tanta coisa. So much comes out. nós precisamos, irmãos, de fato, entender isso. And brethren, we need this. Quando nós vamos pedir força a Deus, When we go to ask for from God, precisamos pedir sabedoria. We have to ask for wisdom, precisamos pedir Muitas coisas. We have to ask Deus. Many from God. E, e, a, e dentro dessas coisas, nós temos que entender os propósitos dela. And these things, we have to understand the purpose of it. Irmãos, cada um de nós temos fraquezas. Brother, each one of us have Sabe por quê? Cada um de nós temos defeitos. You know why? Each one of us have você sabia que você tem um defeito? Did you know that you have a Eu tenho defeito. I have Todos nós temos defeitos. We all have defects. Mas o problema é que nós fechamos os olhos para os nossos defeitos só olhamos para o defeito dos outros. E nós esquecemos de olhar ou de descontar. And we forget to dar um desconto na hora de reclamar do defeito do outro. o Ricardo tem um problema. Oh, Ricardo has a problem. O Ricardo sabe o Ricardo tem um problema é que ele nunca fica nervoso. Ricardo has a that he, he just never gets rindo por quê, Why you laughing? Ele nunca fica bravo. He never Eu já tentei brigar com ele várias vezes, I've mas tried, não consigo. I've tried to fight with him several times. I just can't. Porque ele nunca fica nervoso. Eu conheci uma pessoa assim, irmãos. Realmente. Incrível. Just Muitas pessoas vinham assim, armadas para brigar com essa Many pessoa to that just ready to fight with that Mas nunca conseguiram. Isso é uma virtude. That's a Você tem essa virtude? You have that tem gente que tem essa virtude. Mas tem gente que basta um cheiro de briga para ele. Mas tem pessoas que they just olham para ele e sentem eu fico. eu falei aqui. Não é verdade? Isn't that true? Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós olhamos para as nossas próprias fraquezas, nós precisamos entender quando olhamos para as nossas fraquezas. Passamos a suportar as fraquezas das pessoas Then, de melhor maneira. Veja lá, em Romanos 12, ele fala sobre o corpo. In 12, he talks about the body. Ele fala que cada um tem uma função. He says that each has a e nós, cada um de nós, temos uma função, And irmãos. Each one of us has a function, irmãos, você já pensou, se o seu ouvido falasse, eu não vou mais trabalhar. Pronto. Done. I'll play dead now. <risos> o ouvido, né? And the ear says, I'll play eu dead vou now. brincar de morto agora. Por que, ouvido? Why, Porque eu não concordo com você, cabeça. You, Imagine seu olho diz eu não vou mais olhar. Imagine Olha, e ele não. He say, Imagine que parte por parte do seu corpo Tomasse essa decisão. Você sabe que às vezes nós fazemos isso em casa, na igreja, no trabalho. Você sabe que às vezes nós fazemos isso em casa, na igreja, no trabalho. no por que nós achamos que porque, temos direito? Because we think we have the right. É verdade? Isn't that true? Tenho direito porque só eu trabalho mais que todo mundo aqui nessa igreja. I have the right because I work more here in this church than everyone else. Sou eu que faço isso, sou that. eu que toco, sou eu que tiro o lixo depois do culto, sou eu que prego, sou eu que filmo, I film. sou eu que fico na mesa de I som, stay at the sound table. sou eu que venho para todos os cultos, to Só eu, por que, que o irmão não vem pastor, eu também come, não vou pastor? vir mais não, essa semana eu já fui no grupo, essa semana eu já orei. This week I already prayed. Inclusive lá no grupo, o pastor me botou para orar. Especially ah. at the prayer group, the pastor told me to pray. Eu tive que interceder por gente que eu nem conheço. I had interceded for people I don't even know. Tá pensando que isso não dá trabalho, pastor? You, you don't think that's work, pastor? Isso dá trabalho. This is work. Ah, não, não já não. chega. That's enough. Isso é demais para mim. That's too much for me e às vezes, irmãos, nós não queremos mais. Brother, we just don't want to ao invés anymore. de nós ficarmos apontando os defeitos dos outros, instead of pointing out the defects in others, por que que nós não olhamos para os nossos próprios defeitos? Why don't we look to our own Uma coisa que eu aprendi, one thing I learned, que ainda estou tentando colocar em prática, that I'm still to put in é quando eu estou orando pela minha, pelo meu casamento. So when I'm for my marriage, ao invés de ficar orando Deus Transforma minha esposa. Instead of praying, saying, God, transform my wife. Essa mulher carnal, miserável. Carnal woman, miserable person. Essa mulher que não faz isso. This woman aquilo. doesn't do this or that. Eu tenho a lista de tudo que ela é, não faz. Né? The list of she do. Esqueço a lista de tudo que ela faz. I forget the list of everything she does. Do. Aí, aí a oração que eu estou tentando fazer, assim, Senhor, tem misericórdia the, de mim. The I'm to do now is, Lord, have mercy on me. Olha para teu servo, Senhor, look to servant, o teu olhar Lord, de misericórdia. your look of mercy. <laughs> transforma esse vai. Vaso quebrado. Transform this broken é? vessel. É verdade, irmão. Você sabia que se nós orássemos por nós, Did you know that if we for 95% do problema seria resolvido. 95 of the problem would be resolved. No mínimo Deus ia te dar uma graça tão grande. At the very least, God would give you such great grace que você ia suportar muito mais do que você consegue suportar hoje. That you would bear much more than you can bear e sem today. Sem achar ruim, sem reclamar. And without finding it bad and without complaining. Mas é verdade. But it's true. Você já viu o que Jesus suportou? Have you seen what Jesus você viu o que Jesus suportou por você? Have you seen what Jesus put up with for you? Viu ou não viu? A Bíblia diz, foi para a cruz. The Bible says it. He went to the cross. Sofreu injúrias. He Ouviu mentiras. He heard lies. Foi vendido. He was sold. Já, alguém já falou mal de você sem ser verdade? Ever about you olha it being olha true? Cara, a cara de decepção do André, olha. Não é, at, é duro, André, não é duro. Look at Andrés, look é at duro his, não é? He's been let down. It's, it's Isso hard. é difícil, it's hard to irmãos. Hard, alguém brother. já falou mal de você sem ser verdade? Has badly of you it Como being é que true? você se sente? Alguém já teve que ir para a cadeia aqui porque alguém falou uma coisa, fez uma acusação contra você que não era verdade? someone to prison here because someone you of something that wasn't true? Não? Não. Oh, ok. Ok. Mas você já imaginou alguém ir para uma cruz? But imagine someone going to the cross? Debaixo de uma acusação de algo que não era verdade? Under an accusation of something that wasn't true? Por mim, por você? For me and for you. E nós sabendo disso, às vezes voltamos a cometer os mesmos pecados que antigamente cometíamos. Às vezes, voltamos a cometer os mesmos pecados que antigamente cometíamos. Sabendo que Jesus morreu pelo ney, sabendo que Jesus morreu pelo ney, eu não tenho coragem de caminhar mais uma milha com ele, eu não tenho coragem de caminhar mais uma milha com ele, de suportar a chatura dele, de suportar a chatura dele. Não é verdade, Léo. Isn't that true, Leo? Toda vez, Léo. <laughs> Every time, <Leo. laughs> Toda vez. Every time. Que algo disser para você assim. That some voice says to you. Eu não sei como é que você aguenta esse homem. I don't know how you put up with this man. Você responde assim. You respond like this. Jesus morreu por ele. Jesus died for him. Jesus morreu por ele. Jesus died for him. É verdade, irmãos, It's true, se nós pensássemos assim, If we think that way, nós amaríamos uns aos outros com tanta facilidade e até gostaríamos And we would even mais, like nós até iríamos gostar more. mais dessa pessoa. We would even like that porque Jesus morreu por, Jesus died Jesus morreu por você. Jesus Ou você died acha for que you. Jesus só morreu por você porque você é o perfeito? You Jesus morreu por você que Jesus só morreu por você porque você é o perfeito? Jesus Ah, claro, né? Oh, of oh, Jesus, I mean, Jesus não ia morrer por mim, claro, um assim como Jesus por mim, para com isso. Stop with that. Nós precisamos, de fato, obedecer a palavra. We need to, in fact, obey the word. Jesus disse em Mateus 7, 7 versículo 1. Esse, até quem nunca foi na igreja conhece Even esse versículo. Diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que medires, vos medirão a vós. Olha só que coisa. Vai mais para frente. Look at that. Go 3. Ahead here. Versículo 3. Verse 3. Olha só. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? Uau. Wow. Olha. Em In, inglês é pior ainda. In, In English beam. it's even you worse. É beam. Do you know what a beam is? sabe quantos quantos sabe o que é um beam? How many know what a beam is? Here, Raise your hand. Que que é o beam? What's a beam? What's a beam? A coluna, né? It's a that, viga. That column, it's that bar. Que tamanho é um beam? What, what size is a beam exactly? Assim, Talvez Maybe like this. Eu não sei quantas polegadas. Eu não sei Eu não sei quantas polegadas. Do you know how many inches is a, a thickness of a beam? Eu não sei. Mas é largo. É largo. It's, it's, it's wide. Yeah. Um beam okay. na cara não tampa só o olho, tampa uh, a cara inteira. Comparing a beam to someone's face não tá vai Em vez de ficar olhando. Lá no probleminha do outro, Jesus tira saying, isso da tua... É life. incrível, irmãos. That's nós precisamos ter essa consciência por que nós precisamos, irmãos. Why do we need to? Aqui, veja bem, em uh, in, in Romanos 15, Look here, in Romans 15 uh, ele diz assim, no versículo 5. Romans 15, versículo 5. Ele diz: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Significa dizer que Deus tem paciência. That means God has patience. Ele diz, o Deus de paciência. He the God of patience. Ele que ele dê para vocês a mesma paciência através de Jesus That he would Cristo. give you the same patience through Christ Jesus. É interessante isso. And this is interesting. Porque às vezes nós queremos resolver a coisa da nossa maneira. We want to our own way, e vira uma briga. And it turns to, into a fight. Porque você às vezes não é líder da outra pessoa. Sometimes you're not a of the other person, mas você quer mudar a outra pessoa de todo jeito. But you want to other every which way. Por que você usa essa camisa tão feia? Why do you wear this ugly shirt? Por favor, olha, você tem que vir com a camisa mais bonita, assim, Por igual a minha. Olha como eu sou bonito. Look how I am. E aí a outra pessoa fica com raiva. The other gets e a outra pessoa fica outra pessoa fala quem é você para ficar falando isso comigo to keep saying that to me. falaram isso com Moisés irmãos They said that to Moses Moisés tentou resolver o problema lá da briga dos, dos compatriotas dele. Moses tried to resolve the problem of his compatriots. E ele já tinha matado um egípcio. And he had already killed the Egyptian. E quando ele chegou para tentar resolver o problema sem ser chamado, and when he went to resolve try to resolve the problem without being called, Sabe o que foi que disseram para ele? You know what they said to é him first? Who are you? Quem te constituiu juiz e príncipe sobre nós? Mas depois But afterwards 40 anos depois later com a unção de Deus with the anointing of God, de líder de autoridade of authority, ele agora chegou humilde <risos> ele chegou diferente <risos> he went there in a different manner. ele chegou lá he went there, diz, o Deus dos nossos pais me enviou como você Prova que o Deus oh. te enviou. How como? You? Como? How, how? Aí ele teve que mostrar o quê? And then he had to show what? A unção. The o poder. The power, o milagre. O milagre. Olha que coisa interessante, irmãos. Interessante. E aí o que que aconteceu? E aí o povo se submeteu. Às vezes a gente a gente não entende isso. A autoridade quem dá é Deus. O poder quem dá é Deus. Tentar resolver o problema sem unção e sem autoridade é chamar para briga. Por isso que eu falo, esposa não Faça isso. Não tente bancar super espiritual para o marido. That's why I'm saying, wives don't try to show you're super spiritual to your husband. Não é que eu sou machista, não. It's not that I, I'm similar in yeah. the word. Is it the word? A, oh man, I the word. Não é que eu tenho preconceito. Contra a mulher Não é isso É que Deus constituiu uma liderança no lar Então é muito importante Nós entendermos os papéis Porque senão vai virar briga E a Bíblia diz Olha só o último texto que eu quero que você leia comigo Olha só Tiago capítulo 3 James capítulo 3 Amém, irmãos? Amém, irmãos e irmãs. Todo mundo quieto assim, não sei. Não. Quiet, I don't know. Olha, uh, Tiago 3, Look, James 3 versículo 13. Verse 13. Olha só, irmãos. Look here. Você abriu a Bíblia aí? Have you your Quem tem Bíblia, marca na sua Bíblia. Quem tem celular... If you have a cell phone, uma bíblia, de, bíblia de, celu, de celular, manda uma mensagem para você com esse texto. De você para você. From you to you. E, bota, e acrescenta assim: você and add you, E bota seu nome, né? And put your name. Aprenda esse versículo. Learn this verse. Quem dentre vós é sábio e entendido? 13. Uh, James 3 13. Mostre among you. pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Who is a wise man and with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Então, o que, é que ele está dizendo? So what is he saying? Você se acha sábio? Do you think you're wise? Você acha que você é sábio? Do you think you wise? Você acha que você é inteligente? Do you think you're ah, eu sou pastor. Oh, I am pastor. Mas se você não aguenta nada. Put up with você não é inteligente. You're not você não é sábio. Mas se você é sábio, mostre isso. Then show this. Como? How? Através dos seus atos. Through your actions. Através do seu trato às outras pessoas. of other people. Com mansidão e sabedoria. With meekness and wisdom. Mas agora ele diz: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, mas he says: But if you have bitter envy and strife in your hearts, mm. glory not and lie not não vos glorieis nem nem mintais contra a verdade. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. Não, oh, não. sorry, that's hold on. okay. Yeah, verse 14. Graça, graça In... Veja bem, o versículo 4 está dizendo, mas se você tem um sentimento faccioso, uh, 14, né? é o 14, F Verse 14 saying, but if you have bitter envy and strife. O que, que é o sentimento faccioso? What is a, a envy and é quando você é contra tudo. Você sabia que tem gente que acha que é ser sábio ser contra tudo? Did you know that people think it's wise to that to be wise means to go against everything? Ele espera todo mundo falar e diz: Eu sou contra. Mas por que você é contra? But why are you against it? Não sei, mas eu sou contra. Eu tenho uma ideia melhor. E qual é a sua ideia? Ainda estou pensando. I'm still on it. Mas eu tenho uma ideia melhor. But I have a idea. O que ele está dizendo well, é que he, se você tem esse sentimento faccioso no seu coração, is is of heart, não se glorie por causa disso. E nem minta. Lie, assuma a verdade, porque quando você assume a verdade é mais fácil você se arrepender, se humilhar e resolver for you, for you to and to Não resolve se preocupe que se você tiver uma, uma ideia melhor Don't worry, if you do have a idea, Deus vai te dar a oportunidade God will give you the uh, Só para você saber uma coisa interessante Just so you'll know something interesting Tinha uh, um homem no Velho Testamento no yeah. livro de Juízes que ele era filho de, de um homem e mas não da esposa desse homem He, ele era filho de uma prostituta. Mas ele foi criado por esse homem, pelo but pai. He was up by his dad. Mas ele é, todo mundo sabia que ele não era um filho legítimo. But knew he wasn't a legit, child. É interessante isso, essa And história. This is an interesting story. Então, a cidade inteira expulsou ele da cidade. Mandou ele embora. Told him to go away. E ele foi embora. Mas ele era um guerreiro muito valente. Very e passou um tempo. Time by. Então uma outra uma outra nação veio contra essa cidade. City. E, e eles se sentiram eles sentiram que eles iam perder a batalha. Olha só. E os anciãos desta os anciãos desta cidade and the elders of that city lembraram daquele homem that man. e foram atrás dele. And went after him. E disseram, nós queremos que você venha e que você peleje por nós. E ainda queremos que você seja o general. E nós também queremos que você seja o general. E sabe o que foi que ele fez? And you know what he did? Ele podia ter dito não, eu não vou. He could have said, no, I'm not going. Vocês me expulsaram. You cast me away. Eu tinha a melhor ideia. I had the best idea. Vocês fizeram isso you did this. e guardar mágoa no seu coração and e tristeza e rancor. And and rancor in his heart. Why não. But no. Ele orou a Deus. Ele disse: "Deus, eu devo ir ou não devo he ir?" Said, e Deus disse: "Vá." And "Vá e eu vou te dar a vitória." "Go and I will give you the victory." E, ele foi. And he went. e Deus honrou. E, e aquele him. homem se tornou líder sobre aquele povo. Those, Governador sobre aquele povo. O que eu quero que você entenda é que mesmo se você tem a melhor ideia. Is that even if you have the best idea? E ninguém escuta você. And no one listens to you. Mas se você se humilha, but if you humble yourself, Deus te exalta. God will exalt you. Mas se você se exalta, but if you exalt yourself. Deus te humilha. God will humble you. Porque a Bíblia diz que Deus ele é contra o soberbo. Cause the Bible says that God is against the proud. Você quer ser exaltado por Deus? You want to be exalted Tire by Tire o sentimento de facção. Take away the feeling of Esse sentimento de briga. This feeling of, of de fighting. De ser contra. Of being against. Olha só o que, que ele diz no versículo 15 de look, Tiago 3. James essa não é a sabedoria que vem do alto. Says, This not from above, Mas é terrena. But is earth Animal e diabólica. And Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto. Primeiramente é pura, is first pure, depois pacífica, then peaceable, moderada, gentle, tratado, tratável, and easy to be treated, cheia de misericórdia full of mercy, e de bons frutos, and good fruits, sem parcialidade, without sem hipocrisia sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Cristo. É o nosso maior exemplo. Is our nós somos a igreja de Jesus. We are the of Jesus. Nós dizemos que somos a igreja de Jesus. We say that we are the of Jesus. Se nós quisermos realmente fazer justiça a esta declaração. And if we really want to give to this a primeira coisa que nós temos que entender. É que nós temos que nos entender uns com os outros Essa é a primeira coisa Se nós não nos entendemos, Não podemos dizer que somos igreja Não podemos glorificar o nome de Deus Não podemos conquistar outras pessoas Você quer ser igreja? Você quer ser igreja? Vamos orar Louvado seja o teu nome, Senhor. Praise be teu nome, López. Eu te exalto e te louvo, te agradeço por tudo you. que tu tens feito, por tudo que tu és. Eu te agradeço, porque a tua palavra nos ensina a ser o que tu queres que sejamos, porque Senhor, nos, eu te peço nessa noite Lord, que tu nos ajude a obedecer a tua palavra e desfrutar de tudo que tu tens. Deus. Traz uma unção de graça sobre nós. Gadinha. Deus traz uma unção de paz entre nós. Anointing of peace among us. Uma unção de humildade entre nós. Anointing Traz, Senhor Deus, uma unção de poder. bring an anointing of power. De humildade. Of humbleness. De sabedoria. Of wisdom. De tratamento. Of que vem do Senhor. E agora, Deus, em nome de Jesus. Now, Lord, in the name of Jesus. Nós repreendemos. We Todo espírito de facção. Every of strife, que eu sou de fulano. Que eu so gosto so, mais de, dessa pessoa. I like more this e não gosto person, daquela outra pessoa. I don't like that Pai, Tu nunca disseste para nós gostar das you never pessoas. Told us to like people, mas Tu disseste para amar as told us pessoas. To love people. E amar vai mais além do que gostar. And goes than amar é suportar. Amar. Oh Deus, é caminhar uma milha a mais. Loving is to walk an extra mile. Amar, oh Deus, é aguentar Loving, oh God, is to put up with até morrer until we die. se for necessário. If it's Nos ajuda, Deus. Help us, God. Faça crescer, Senhor, Make grow, Lord God. uma comunidade a community. do Senhor. Uma comunidade de amor. community of love. Uma comunidade de compaixão. Uma comunidade onde possamos suportar os defeitos uns dos outros. Muito obrigado, Deus. Thank you God. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Senhor. Vamos adorar o Senhor juntos. Let's worship the Lord together. Vamos declarar ao Senhor quão ele é grande Declare the Lord how great he is Ele é grande Diga comigo o Senhor é grande the Lord is great Juntos o Senhor é grande Mais alto, mais forte O Senhor O Senhor é grande Juntos o Senhor é grande Com The Lord is great Você crê nisso you believe this Amém Então cante com seu coração Enquanto você está cantando, se você quiser trazer seu dízimo e sua oferta, singing, offering, eu vou pedir. Ney que distribua, se você quer um envelope. Nae is gonna distribute an envelope if you você want. Você faça isso na presença de Deus. Do this in the presence of God. Quero convidar você que sente que precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Quero orar por você. Quero orar por você. Você pode vir à frente, se você quiser. You can come up front if you want to. Especialmente nessas áreas que nós falamos nessa noite. Especially in these areas we talked about tonight. Se você sente que precisa. If you feel like you need it. O que eu quero dizer é que você diz em Deus, eu quero ser forte. O que eu is if é you want to say God, I want to be strong. Venha à frente. come up front. Vou orar por você. I'm vou pray for you. Se você sente que você está perdendo as forças. If you feel like you're losing strength. O que talvez outras coisas estejam acontecendo na sua Because vida. Vem à frente. Come up front. O Senhor é quem te fortalece. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te, o é quem te, guia. O é quem te guia. O Senhor é quem tem misericórdia de nós. É nós. Aleluia. Pode vir, pode vir, o Senhor, Se não tenha vergonha, irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós precisamos de Deus, às vezes nós preferimos sofrer do que confessar, que eu li aqui em Tiago diz, se você tem esse sentimento, Remember, não minta feeling, contra a verdade. E você está fazendo com esse ato, como os que vieram aqui à frente, você está sendo humilde. Você está se humilhando diante de Deus. Action, like here, action, Deus e é Deus quem exalta os que se humilham. É Deus quem exalta os que se humilham. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, Let's vamos pray. clamar. Let's brother John, out. can you help me, please, brother? De Leusa, você ajuda aqui também a orar para o pessoal. Enquanto eles cantam, nós vamos orar por esses irmãos While que vieram sing, à frente. Quando eles singem, nós só vamos orar por os irmãos que vieram à frente. Amém? Aleluia. falar uma coisa para vocês. To to of you. Toda a obra de Deus na nossa vida every work of God in our life começa pela reconciliação. Qualquer esfera da nossa vida. Todo relacionamento quebrado every, bloqueia every broken a ação de Deus. Não porque Deus não tem poder para Fazer. Not because God doesn't have the power to do it, porque Ele não faz. It's he do it. Se não houver reconciliação, if there is not reconciliation first, quando nós abrimos nosso coração, when we open our hearts, Deus restaura. God restores. Se você tiver alguma coisa contra alguém, If you have someone, você precisa liberar perdão. Deus não age no ressentimento. E Deus nos desafia, irmãos. And God us. Deus nos desafia. Se você está mal com seu pai, mal com a sua mãe, mal com seu filho, mal com a sua esposa, com sua com ressentimento guardado. With any up, enquanto você não abrir mão disso, não vai acontecer. Nós temos que abrir mão. Nessa noite eu quero declarar sobre a vida do meu filho: paz, Peace, amor, love, perdão, forgiveness. Declaro isso, meu filho, daqui da frente. I declare this, moment going forward. Em nome de Jesus, In the name of sobre Jesus, a sua vida. Over your life. Você é um escolhido de Deus. You are chosen of God. Eu amo você. love Boa noite a todos. Eu só eu queria pedir perdão diante de Deus, diante a igreja. Eu queria pedir perdão diante Deus igreja, aos meus pais. diante da igreja, aos meus pais. Eu quero que vocês me perdoem. I just want you to que forgive que me. Perdoem. I ask that you forgive me. Love you, brother. Alleluia's a Deus. Podemos ir adiante, vai continua a tua obra, em nome de Jesus, aleluias. aleluias, aleluias, aleluias, aleluias, bendito é o teu nome, Senhor, Bendito és Tu, Deus, eu te adorarei sempre, sempre. Tu Deus, sempre, tu és o Deus da minha vida aleluia aleluia está tem é uma palavra irmãos, vamos ouvir irmãos, a palavra é a mesma a unção de Deus está aqui neste lugar e eu tenho visto quando a unção está é aí que há a as cadeias são quebradas é aí que nós recebemos a benção quando nós estamos em uma igreja corpórea as a as a body assim juntos like we are here gathered. o senhor quer mover no meio de nós the Lord wants to work, to e ele move já está among us, movendo e essa palavra tem sido no meu coração há muitas semanas atrás e, e eu tenho sido ago. desobediente ao espírito santo de deus e não vim and falar aqui mas esta noite tonight, eu quero te dizer que a selo ainda continua aqui e há muitos de vocês ainda precisam de perdoar. Precisam soltar aquela pessoa que você person. está. Tem segurado há muitos e muitos anos Muitos de nós ficamos doentes fisicamente Porque nós temos Não ter o perdão em nosso coração E o Senhor te quer te curar nesta noite Ele quer te curar nas emoções Ele quer te curar no físico Ele quer te, Ele quer te libertar nesta Ele noite A anointing do Senhor está aqui a presença do Senhor está aqui. Se você tem alguém, você tem algo contra anyone, alguém, someone, vem aqui na frente nesta noite. Não tenha vergonha. E vem aqui dizer: Senhor, Just eu quero essa oração. Eu quero ser liberto nesta noite. Eu evening. quero perdoar aquela pessoa que está tanto tempo na minha vida sem o perdão. Vem, vem à frente. Vem à frente ao santo o Senhor está aqui Você tem sofrido muitas ofensas Pessoas têm te ofendido Você tem ficado machucado Mas o Senhor está aqui para te libertar Mas O Senhor está aqui para te abençoar Ele quer te abençoar no corpo físico Muitas vezes você não recebe a benção de qualquer outra coisa Porque você ainda precisa perdoar Vem aqui na frente, hein? Em nome de In the Jesus. Name of Jesus, nós vamos orar por você. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Venha na frente. Não a, tenha vergonha. Aqui Amen. está a unção de Deus. Não yeah. tenha vergonha. O que, que os outros Don't vão pensar de você? Venha na frente. Que It nesta a noite a unção destruirá todo o jugo. Of oh, Let's worship the Lord. Hallelujah! igreja vai louvando o Senhor, poderoso Deus, aleluia, Ele é poderoso, Ele é poderoso, amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite, vamos entrar na presença do Senhor, uma coisa e nós vamos terminar aqui. Hoje foi só o começo. Eu quero que você saia daqui guardando essa palavra. Reconciliação. Se você quiser a unção de Deus sobre a sua vida. O primeiro passo. É reconciliação. Um, essas semanas que passadas e essa também. Meu pai, muitas pessoas falavam só de perdão. My dad and many people have been talking just about forgiveness. pelo menos é a única coisa que eu estou escutando. At least that's the only thing I've been hearing it seems. E hoje eu quero pedir perdão. And today I just want to ask forgiveness. Pela igreja toda. To the whole church. E pela Helma. Eu peço perdão que muitas vezes eu te magoei. Porque eu tinha muita raiva. Because I've been really angry. De tipo assim, ser filha do pastor. being, for example, daughter of the pastor. E isso é uma bênção. <laughs> And this is a blessing. Mas uma coisa que me deixa ch é chateada. But one thing that really bothers me. É que eu tenho que colocar todo o meu esforço. Is that I have to put out all my Para ver as pessoas não tentar. To não, para ver as pessoas não tentar. Ou, to see other, and while I see other people E really eu quero pedir so, hoje perdão pela so, I just want to ask him for forgiveness. Todas as vezes que no ensaio, But, every time in the for the worship, eu não cooperei. That I didn't e uma coisa que meus pais sempre tava falando quando essa situação aconteceu que Deus não vai trabalhar e você vai ser muito como não vai você não vai ser abençoada se você não pedir perdão se você está com essa se você tiver com essa tensão ainda minha mãe pensava, o que meus pais falavam é que eu tinha que perdoar. Mas eu já perdoei. Mas eu quero pedir perdão. But I ask for again. me perdoe, <risos> Aleluias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos vamos encerrar, né? Nós vamos ainda depois falar mais sobre isso outras vezes. Nós devemos vigiar, irmãos. O inimigo quando ele quer destruir, ele começa a plantar sementes de ódio. Sementes de briga discórdia Discord. e nós vamos estar vigilantes amém? seja até qualquer pessoa Even to anyone. até nós os ministros Even us as ministers. muitos ministérios têm sido destruídos many, por falta de perdão não deixa isso destruir sua vida Don't let that destroy your life. vamos orar muito obrigado por assistir a mais um culto conosco